Tudo bom? Uhum. É pra olhar pra você, né? Foi a mesma reação que a... Não posso falar isso? Spoiler. Uh, eu fiquei emocionado. Eu liguei pra, pra Gabi. Você? Você quer é a Gabi? <risos> Bacana. <risos> e falei, cara, eu fiquei emocionado. E aí, que engraçado, porque o meu personagem, ele não é... Oh, que dramático. É dramático, é dramático, mas ele não é um drama, assim. Mas a trama dele de todo mundo, de um modo geral, me emocionou. Eu não estava esperando, não. Nada contra a roteirista, tá, gente? Sim. É porque realmente eu não estava esperando. Sim. Vicente, cara, incrível, é. É. não. O Vicente, ele tá, está ele no fase, ele está se descobrindo, então, se descobrindo em todos os sentidos, eu diria. Mas ele é um cara muito gente boa, ele é amigo de muita gente. É um cara amigo pra ser sincero, vai gerar uma polêmica. É a Ju. Por quê, cara? Eu me identifico demais. Eu gosto dessas pessoas que são espontâneas, eu gosto dessas pessoas que são leves, que são divertidas, e que não tem maldade, e que até pra ter maldade são, são genuinamente engraçadas. Então, eu acho que ela é uma boa personagem. Acho que ela é uma personagem carismática acho que as pessoas vão se apaixonar por ela. Vinho. Com certeza. Acho que ele precisa de um pouco mais de tempo, certo? Melhor cena? Cara, é. é tem, sinceramente, temos muito, muito, muito, muito. Meus amores, por favor, as meninas fazem uma expectativa gigantesca em torno do Vicente, algumas de vocês também, mas por favor, não coloca essa responsabilidade toda pra cima do amiguinho, porque o amiguinho aqui tá o quê? Tá anos sem interpretar, então dá um desconto, que eu tô fazendo de verdade com muito amor, mas é que o elenco, cara, é tão incrível que eu confesso que o preparador barra Vicente aqui tá c****** de medo, a gente censura e bota morrendo de medo, e é isso, eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente tá gostando de fazer, porque a gente tá fazendo com muito amor pra vocês.